Então, assim, para auxiliar nesse processo, alguns elementos que para gerar um pouco mais sim. de bem-estar. Dá até para fazer um exercício. Será que a gente consegue gerar a felicidade agora? Acho que sim. <risos> Não, é. vale Não vale é. contar piada. Não. Então, assim, ó, o exercício simples para ver como a gente consegue, como a felicidade em algum grau está na nossa mão, dá para fazer o seguinte exercício. atenção pessoal que está em casa. Se não está dirigindo, se não está pilotando, faz o seguinte exercício. Eu não vou hipnotizar ninguém, até porque eu não sou hipnólogo. Eu só vou propor para vocês que estão em casa, aqui para as gurias, o seguinte. Ó. Ela está aqui trabalhando, digitando, então, né? Ela, não sei se vai conseguir, mas só, só faz o seguinte. Fechar os olhos, resgata aí na tua memória a situação de vida. Que foi mais feliz na tua vida, na tua vida. Pensa nessa situação. Só me diz assim, encontrou a situação? Encontrou a situação? Uhum, encontrei. Encontrou? Agora faz o seguinte, não fala da situação, ah, não, pensa não. na situação. Eita. Quem é íntimo, não, não pode abrir o jogo, estamos ao vivo no, na live do Facebook. Então, mantenha o olho fechado e tu em casa também pensando, pensa o seguinte... Essa situação, quem estava junto, não fala nada, só pensa. Uhum. O que, que estava acontecendo nessa situação? Por que, que você pensa nessa, situa nessa situação? E por que, que é engraçado? Imagina a situação acontecendo. Tá. Essa situação não precisa ser engraçada, pode ser feliz. Sim. Tá. Como é que vocês estão se sentindo agora? Super bem. <risos> Leve. <risos> Feliz. Ó, ela. Pode te lembrar da situação, tu já começa a rir, né? Se é uma situação sim. que tem uma. É que Ou nas... seja, Aham. aqui é feliz, alegre, dá sensação de tranquilidade, de bem-estar maneiras de falar da felicidade. Sim. É. Ou pois seja, a gente conseguiu produzir. Pode dar um produzir. pouco também de nostalgia, pode. Foi de quê? Pode dar um pouco de nostalgia, de saudades, teve saudade, de pessoas daquele momento que hoje não estão mais presentes. Exato, claro. E aí é o um momento que tu fica dividida, na verdade. É, é. Exato. Da... Foi um dia mais feliz, mas quando eu me lembro do dia mais feliz da minha vida, eu me lembro também de pessoas que, que, já que, não, estão que não estão mais. Claro, mas aí é um exercício que tu pode fazer em determinados momentos, utilizando essa memória uhum. positiva para reconectar com essas pessoas que já foram. Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor.